Fala aí rapaziada, tô passando aqui no começo do vídeo novamente Pra primeiro agradecer demais, demais o feedback de vocês, o carinho, o apoio Meu, a gente bateu lá, a gente passou da meta, a gente falou 500 likes no outro vídeo E fiz mais, muito obrigado a vocês também que estão passando lá na página, no canal do BRN O BRN que é o nosso editor zoeira, o zoeirinho, ó, já tá fazendo zoeira comigo aí agora <risos> Então continua, a, a meta desse esse vídeo tá melhor do que o outro Então a meta desse vídeo, se vocês quiserem mais vídeos de ranking de zoeira Vai ser mil likes Esse vídeo vai ser mil likes, se a gente bater mil likes Além do próximo vídeo de zoeira, vai ter surpresa do próximo vídeo Vai ter surpresa no próximo vídeo e vai ser bom pra vocês Fechou? Então, dando like, passa lá no BRN, editor monstro aqui, ó Chupa -me. O cara é bom, o cara é bom. Ponte 2. Fumaça! Lançada! o tá cara me mata tá tá tá tá ali. o oh, cara o Alguém deu Que morreu. morreu. Que isso? Não morreu. Não é agora. Ah, C4 eu não vi não. C4 tá base. C4 base aqui. Ó. Vim, vem, vem, vem. Ele tá pro fundo do ar. Chão, bom dia, bom dia. Nossa. Bom massa. Então o teclado de código aí é Honda. Aí é. essa. Dois no B? Segure essa granada. Tô achando o fundo aí já. Tá, só dá um tiro aí, só para chamar atenção. Os caras muito liado Tu é cego! Boa! Pô, dei dois tecos, velho. 59, 20, 23 e meio. Fica quieto, Gui. É, fica calado, não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? O GS na mito no outro lado baixo. Onde? ponte, baixo. Vai pro B shot, gente kill. Ui! Caralho, maluco é brabo! O carro mais nosso aí. Ah, foi o outro, já matou. Matei. Passou nessa guarda aqui. Tá pro fundo, tá pro fundo, tá pro tá fundo. Ai, ai. Cripa! E aqui tá. Eu tô aqui, porra! Eu tô aqui, ninguém! Peguei ninguém de costas, eu seu vida, trouxa! Chupa essa pitomba aí, bling! Pega de gameplay, <risos> use de tutorial. Só balinha, nada de dedão, só balinha. Só balinha, nada de dedão, só balinha. <risos> tira a cara, tira a cara. Deu bom, Dois, dois, dois, dois. 4, três, três, quatro, vai quatro. Cripa, tô jogando muito, tô jogando o fino, fino, fino no palito... ...guisado aí. Quer outra? Cripa de novo, foi cagada agora de novo? 4K duas vezes? Cripa! Cripa! Tudo miado. Cripa! Cripa! Na <risos> moral, jogo muito! Dá um monte de empada, palestone. Cripa! Cripa, Bri! Só balinha, nada de dedão, só balinha. É puxou, puxou. Puxou, puxou. Não, não. Puxou, puxou. Gripa! Foi mal. Minha turta não, Neil. Puxa, nada, eu... Ai, já é assustado. Você ainda dar um gritão desse. <risos> Foi, foi pra um puar, foi um O A tá conectado, Dá cara aí. Olha! Tá Que Tá jogando muito. O maluco é brabo. Joguei, mano. Merece 50 mil likes. Me pouco moleque, é, é reportado. É, hora, a casa cara. 15 para 0, meu partido. Eu tô acreditando. Eu, eu tô tremendo, velho. Tô tremendo. Tô tremendo. Cripa! Cripa! Cripa! Uma ah, hora casa cai, parceiro. Ai, chorinho dá certo, moleque. Depois daquela noite, eu queria surgir. O que iria surgir